hoje tenho mais um unboxing para fazer algo que eu estou à espera já há algum tempo e bota algum tempo na alfândega demora lá muito tempo a seguir as coisas apesar disto ser um produto abaixo de 20€ a alfândega fez o favor de lá manter isto cerca quase 2 meses mas como era abaixo de 22€ não paguei nada mas só perdi 2 meses à espera ora sem mais rodeios Vou fazer aqui um unboxingzinho Ah, podia vir mais bem protegido. Isto daqui da Gearbest as coisas vêm sempre mal protegidas. Ora... Um saco dentro de mais um saco. Nada mais nada menos que um de baterias. Este cargador carrega até 6 células. Eu como tenho um drone corridas. Um racing. Como usa baterias 4S, o meu B3 já não consegue carregar e tive de comprar um B6 para poder carregar tudo e mais alguma coisa que ando por aí de baterias. Vou dar uma voltinha aqui à volta da caixa para ver como é que é a caixa. Atenção! Este IMAX B6 não é original porque o meu orçamento estava apertado e eu não pude comprar um original fizemos um bocado sobre este e não vi ninguém ter queixas deste carregador da cópia. Por isso decidi comprá lo É um carregador que não traz fonte de alimentação. Daí o preço. Porque a fonte de alimentação pode ser uma fonte de alimentação multiusos. precisamos ter cá tantos cabos, tantos, tantos carregadores nada. Basta um carregador, uma fonte de alimentação que seja versátil para outros tipos de coisas. E ficamos com isto aqui a funcionar. Ora, vamos abrir. Isto é o nosso carregador. Ora o que é que isto aqui traz mais? Aqui a caixinha com os conectores. O manual. Ou neste caso o manual. Traz aqui o manual. Pelo menos vem inglês. Já não é mal. Os conectores. Traz aqui uns conectores com umas pinças. Se essa é para ligar depois ali a algum sítio e... Eu penso assim, de repente até me dá a sensação que isto é para ligar. Aqui no cargador. E aqui ligar por exemplo uma bateria de um carro. Não tenho a certeza. Mas é isso que me dá a ideia. Ora, este, este, este cabo. É o cabo que liga ali no cargador. E deste lado. Vai ligar. Estes conectores. Aqui. Um deste lado, os conectores. Tem mais cabos. Onde este, por exemplo, dá para ligar a uma bateria de um carro. Para carregar a bateria. Como para ligar a outras baterias e cargá-las. Não só baterias LiPo, que é o destino por onde vai o carregador. É só para carregar baterias LiPo também dá para ligar o tipo de baterias. Onde não traz o TX60. Ora, de resto, o aspecto está com muito mau aspecto. Irei fazer uma reclamação à Gearbest. Os produtos estão com mau aspecto. Como, por exemplo, não sei se conseguem ver. Aqui é o plástico já demonstra uso. Ou foi uso ou foi mal embalado e ele na viagem veio aos trambolhões e veio a raspar e por aí ter arrancado o brilho como aqui esta peça já vem com ar de que já tem muitos anos com um ar velho como aqui esta peça vem aqui já com ferrugem demonstra que este material já é muito antigo mas sinceramente para o uso que eu vou dar este tipo de peças não vou usá-las vou sim é trocar esta ficha ainda não sei se vai ser para um TX60 ou para outro tipo de ficha para depois conectar as minhas baterias nesta parte está tudo aqui o manual aqui para dentro ora o carregador, assim, parece um carregador de brincar. Muito engraçado, com esta cor. Aqui é onde é ligada a fonte de alimentação. Que tem que ter uma voltagem entre 11 a 18 volts. Diz que aqui no interior tem um sensor de temperatura. Quando chega aquela temperatura desliga-se. Para não haver explosão nem nada disso. Deste lado. É onde vamos ligar as baterias e fazer o cargamento ou o balanceamento. Isto está para carregar e balancear também ao mesmo tempo. Pois aqui de lá tem um dissipador. Isto é o dissipador de calor. E é um sítio embaixo baixo por onde entra o ar. Isto diz aqui que foi feito este ano no mês 5, em Maio. Mas ali por aquelas peças, parece que já foi feito há muito mais tempo. Eu até devia abrir isto para ver como é que é o interior. Para ver se, se tem bom acabamento ou não. Ora, aqui o plástico de proteção. Vou arrancar lo fora. E o ecrã. E o plástico do ecrã, embora. Não preciso ver. Ver se ele funciona. Tenho aqui já uma fonte de alimentação. Para já ligou. Se quero carregar em outro tipo de baterias. Knicker. TV, que eu não sei que tipo de baterias é. E para salvar... Alguma coisa que agora tenho que ver as instruções para ver como é que isto funciona. Eu vou falar sobre a LiPo porque foi por causa de só usar a bateria de LiPo que o comprei. Não vou falar no tipo de baterias. Aqui é para fazer o carregamento da LiPo. Aqui é para fazer o balanceamento e o carregamento da LiPo. Aqui é para fazer um carregamento rápido à nossa bateria LiPo. Aqui é para guardar a bateria. Que é para ligar a bateria e se queremos com que a bateria esteja, durante alguns meses, hum, guardada Usa-se esta versão, se não me engano Corrijam-me se eu estiver mal Aqui! Isto é para descargar a LiPo É um bocado estranho A LiPo tem que ter sempre cargamento Mas também não quero experimentar, porque as LiPos não são caras Ora, voltamos aqui ao Sarge. Eu vou querer sempre balancear as minhas baterias ao mesmo tempo que elas estão a carregar. E vou usar o LiPo Balance. Travendo aqui em ENTER, dá para subir ali os amperes. Parece que isto está até 5 amperes. Dá até 5 amperes. A seguir é a voltagem. A voltagem que, é que nós vamos usar na nossa bateria. Agora, o mínimo é 2S, 3S, 4S, 4S, 5S e por último 6S. Não há mais. E como vou usar 4S e 3S em o que acontece? Ah, se eu carregar em ENTER e ficar lá a carregar, um bocado de tempo. Isto está a dizer que não tenho uma bateria para começar a carregar. Tenho aqui um cabo que me foi emprestado com este tipo de conectores. Ou também não sei o nome. Quando eu tive que também arranjar um adaptador que é o que eu vou fazer no outro. Um adaptador para acabar no TX60. Ou neste caso no XT60. Confundo sempre. Bom, vamos ligar vermelho no vermelho. Preto no preto. Ainda tenho que aprender a mexer um pouco neste tipo de carregadores. Como é a minha primeira vez que estou a ter este tipo de carregadores. Não sei como é que isto funciona. Ora, isto é uma 3S aqui uma 3S, 4200 mAh onde vou conectar aqui no lugar da 3S se mais, não consigo conectar em mais nenhum sítio agora ENTER pôr na no, no voltagem que nós queremos que é para uma 3S ficar a carregar e já está a fazer o cheque à bateria vou carregar aqui para o lado se carregarmos sempre aqui para a frente temos este tipo de menu, que é dá-nos a informação da bateria, que é uma lipo S3, que está em modo balancear, a voltagem que está a carregar, o tempo, a voltagem máxima que está para carregar. Aqui mostra-nos as, as células, qual é a voltagem que está das células. Pronto. Estava aqui a navegar nos menus quando ela ali diz que está full e ficou aqui quase equilibrada. Faltou ali um ponto para ficarem com todas as armas iguais mas isso é o menos. Isto pode ser por causa também tem que ser calibrado. Aqui o cargador. Porque esse carregador tem que ser calibrado com voltímetro. Depois futuramente faço um vídeo a explicar isso. Mas ali a casa está full, que está cheia, demorou 13 minutos para balancear. Que ela estava quase cheia, por isso, quando ela estiver vazia, se vai demorar algum tempo, não sei quanto tempo. Tem que fazer alguns testes. Ora, resumindo, aqui o carregador não é original da IMAX, andei a pesquisar sobre os IMAX eh, cópias. Não há razões de queixa Dizem que funcionam todos bem. Por isso espero que o meu também funcione bem. Onde traz alguns cabos. Este cabo para ligar no sítio da alimentação e ligarmos a uma bateria de um carro. Ou a uma ou outra bateria lipo que tenha entre 11 ou 18V para podermos fazer o cargamento das nossas baterias. Traz o cabo conector para poder ligar as nossas baterias. Menos com menos, mais com mais... Com vermelho, com vermelho preto com vermelho. Onde por sua vez ter aqui estes conectores que não são conhecidos. Ou mesmo na área dos drones não é muito conhecido. Onde depois vai ligar aqui a isto. Eu provavelmente vou cortar aqui o conector. E vou trocá-lo aqui um XT60. Para depois poder conectar a minha bateria. Vou deixar também a descrição deste. E do original. Que é bem mais caro. É quase o dobro do preço. Isto é tudo e até já.